Olá ah, galera, beleza? Quero dizer, mais verdade, se no nosso canal, no nosso outro canal é inscrito aqui. Então, eu vou se galera. E Então, galera, falou, beleza?